Olha, sinceramente Eu tô... já era pra me ter feito esse vídeo antes Pra falar sobre o assunto aí da Da morte dos motoristas Talvez você já tenha recebido essa informação aí nos grupos de WhatsApp Visto aqui mesmo no YouTube Porque tiveram diversos motoristas e youtubers aí que postaram esse assunto eu Tô um pouco atrasado Porque... Na verdade eu nem ia fazer um vídeo falando sobre isso. Porque.. Cara, dói demais, Sinceramente aqui eu tô. Pode ver que até minha voz ele tá. Porque meu dói, mano, dói demais. Eu me coloco no lugar dos familiares aí. E perder um ente querido. Eu me coloco até mesmo no lugar desses motoristas. Porque se fosse eu, meu. Eu ia deixar minha família aí. Sinceramente, cara Tô demais, assim, sinceramente e... Complicado Bom, se você não sabe o que tá acontecendo aí Eu vou tentar resumir aí o que aconteceu Lá em Salvador é, Os familiares aí Os motoristas é aplicativo aí Receberam um chamado pela 99pop na qual foi numa comunidade lá em Salvador nem, nem consigo agora me lembrar direito qual foi a comunidade e acontece que era uma emboscada foram dois travestis que estavam chamando né, os motoristas ali da 99 Pop toda vez que ocorria ali o chamado eles pegava colocava os coisas fazia eles pegava colocava os motoristas de canto batia tinha machado, coisa brutal mesmo assim sabe, de coisa de desumano, isso é louco. Eles pegavam assim os motoristas, foram um total de cinco motoristas que foram pegos, só que eu não sei nem se eu posso dizer dessa forma, assim. graças a Deus um conseguiu escapar e ele conseguiu avisar as autoridades sobre o que estava acontecendo lá, isso jogou no meio do mato, ele, o pessoal correu atrás dele, mas ele, graças a Deus, ele conseguiu escapar ali. Só ficou realmente muito sentido pelos outros, assim, sabe? Conseguiu escapar, avisou as autoridades, porque poderia ser bem pior, por isso que eu falo que, graças a Deus, porque poderia ser muitos mais motoristas, eles estavam pegando um monte de motorista para poder... Fazer uma tal de vingança aí Porque o traficante lá, o dono da, da quebrada lá Por causa de uma represália Porque teve tava chamando lá pra algum familiar Chamando lá pro parente, sei lá o que tava chamando lá E não tava vindo o carro E só por causa disso Só, meu, agora me surgiu uma revolta aqui Porque, meu, só por causa de uma situação besta Às vezes não era nem que, meu Não, não tinha motorista ali no momento Não era nem que, porque, meu Geralmente os motoristas que são próximos dessas comunidades, eles fazem esse tipo de corrida Mas, meu, eles não pegaram porque aconteceu alguma coisa, não sei lá Vários motoristas cancelaram a corrida e por causa disso eles estavam chamando alguns motoristas Pode ver que tanto esses cinco motoristas eles foram até lá e aconteceu o que aconteceu Olha, é complicado Quatro motoristas aí, parceiro nosso, sinceramente eu não, não tenho nem palavras pra dizer. Porque só fico me colocando no lugar deles aí. Porque deixa a minha família aí. Eu ainda não tenho filhos. Mas eu sou casado. Deixa a minha esposa desamparada aí. Eu que trago sustento pra casa. É complicado. Por isso, meu amigo. Tentei resumir aí de uma forma simples esse quinto motorista ele conseguiu escapar e ele avisou as autoridades e graças a Deus não teve mais nenhum outro motorista que foi brutalmente assassinado nessa chacina né? eu vou deixar aqui embaixo o link da matéria se você quiser acompanhar mais sobre esse caso e caso você não tenha ouvido falar e é luta agora né meu? espero que os familiares essas pessoas, desses motoristas que foram mortos aí, eles têm um conforto aí Que Deus possa confortar os familiares aí e Tome muito cuidado, viu? Não pegue qualquer tipo de corrida Meu, se você sentir alguma coisa errada ali Chegou até o local Meu, sei lá, tem alguma coisa que bate aí No, no seu sexto sentido, sei lá uma força maior falar pra você não pegar Meu Deus, cancela Eu tenho certeza, cara Que esses motoristas Eles tiveram a sensação ali De coisa errada E acabaram mesmo assim Pegando a corrida Eu espero que não, mas É isso Tome muito cuidado, viu, meu amigo Porque o único que vai chorar por você São seus familiares os aplicativos não estão nem aí. Esse caso aconteceu na 99 Pop. Recebi informações que a 99 está empenhada em correr atrás assim, dos, motor... dos familiares desses motoristas para confortar e até mesmo na questão financeira. Eu espero que realmente esteja, mas... Tome muito cuidado, viu? Um grande abraço. Fique com Deus. E essa semana aí, luto. Dinâmico rolando. Não vou trabalhar, não. Fica com Deus. Até a próxima. Falou. Tchau.